Pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, onde a gente criou uma carteira Nesse vídeo a gente vai fazer a importação dela para o nosso computador A gente vai usar aquela carteira no nosso computador, tá bom? Então vem comigo Oi pessoal, estamos voltando aqui para a tela do computador, tá bom? Vamos tentar fazer um vídeo rápido e objetivo, tá certo? É, você vai entrar aqui no Google Chrome e vai pesquisar MetaMask, MetaMask. Tá? Vai ir no primeiro link. Vai ir em Download Now. Já está aqui a opção Chrome. Mas tem também iOS e Android. E aqui alguns navegadores que oferecem suporte também. Então é só clicar aqui para instalar. Ele vai me direcionar para uma página do Google Chrome. Para instalar a, a extensão. Vou aqui adicionar a extensão. Vou esperar aqui um pouquinho ele carregar. Ele está baixando aqui a extensão do MetaMask, ele vai instalar aqui nesse navegador, tá bom? É, se você é, tiver um, um perfil diferente, tá bom? Se você criou um novo perfil, porque o Google Chrome agora tem, entrou com uma novidade de perfis, né? Você pode é, criar várias contas dentro do navegador, né? Então, nesse navegador aqui, nessa conta... Eu vou ter o MetaMask. Mas se eu fizer um novo perfil no Google Chrome. É, aquele novo perfil ainda não vai ter. Eu vou ter que entrar nele. E configurar uma, uma nova carteira digital. Tá bom? É, ele já abre sozinho. Depois que instala. Ele já abre a opção para você fazer o cadastro. Ou importar a carteira. Caso não abra. Você clica ali no, no jogo da velha. Você vai dar o primeiro clique ali no MetaMask. Ele vai te direcionar para a página, pedindo para você cadastrar ou importar uma carteira que você já tenha. Como eu já tenho uma carteira que a gente criou no celular, a gente vai usar a frase de recuperação. É importante lembrar que a sua carteira ela está vinculada apenas à sua frase secreta, tá bom? Então, é, você tem que ter cuidado com ela. É, como eu disse no vídeo anterior, deixa ela registrada... É, num local que não tem acesso à internet, tá bom? Para não ter o risco de ser hackeado. É, deixa num local seguro. Por exemplo, é, eu falei ali para você deixar entre a capinha do celular e o celular, né? Que é um. É, ele está fora da internet. Mas, por exemplo, se você for roubado, né? é, a pessoa vai pegar ali a sua, a sua frase secreta. Mesmo que ela não consiga acessar o aplicativo, porque ele vai pedir uma senha para acessar, ela vai ter acesso à sua frase secreta e aí é só ela criar uma carteira nova, como a gente importar a sua carteira, como a gente está fazendo aqui. Então, é, guarde a sua, a sua frase secreta em um local separado e seguro, tá bom? Aqui eu já tenho, é, já passei para cá. Não tenho problema para mostrar, porque é um vídeo apenas de ensino, tá certo? Eu não vou usar essa carteira, então não, não me preocupo de mostrar. E você vê, você percebe que o MetaMask não pediu nenhuma informação nossa. Ele não quer saber quem que a gente é, não, tá? Então, esse é o perigo, tá certo? Ele, ele tá te dando uma carteira, tá? É uma coisa gratuita e, e a, a sua responsabilidade com isso é apenas de... De assegurar de que ninguém vai ter essa, essa frase secreta para não te roubar. Você, você cria ali a senha que pode ser igual a do celular anterior. A que você criou no, na carteira anterior ou pode ser diferente. Sempre que você for fazer um novo acesso ou acessar de um local diferente. Ou excluir e instalar novamente a carteira. Tá? Mesmo que seja a mesma carteira que está vinculada à mesma frase secreta. Ele sempre vai te pedir para fazer uma nova senha. Aí você vê se você quer fazer igual ou se você quer fazer diferente. Clique em importar e acabou. É só isso. Ó, tudo pronto. Ele já vai me direcionar aqui para a carteira. A gente fecha que o LAC é irrelevante. E aqui já, ele já vai me mostrar a minha rede Ethereum. Tá bom? Esse aqui é a, o código da minha carteira. Tá certo? Quando eu quiser... É, que alguém me transfira alguma criptomoeda, ou por exemplo, eu tenho a, a minha corretora de seguros, e eu quero mandar para a minha carteira, eu vou co copiar esse código, e vou passar para aquela pessoa que vai mandar cri criptoativos, vou passar para a minha corretora, e aí vai cair aqui vai fazer o depósito, nesse endereço aqui da sua carteira tá bom é importante que você tenha cuidado com para quem você está passando esse endereço tá porque os hackers também utilizam esse endereço para roubar a sua carteira roubar as criptomoedas os nfts que estão na sua carteira tá o vídeo de hoje é isso você já sabe como configurar é, como cadastrar ter a sua própria carteira digital no MetaMask, tá se você ainda tem alguma dúvida Deixe nos comentários, tá bom? Eu vou trazer outros vídeos referente às redes, tá? Que a gente, a gente vai entrar nesse assunto, porque é, tem várias redes, não existe apenas esse aqui eterno, tá bom? Tem a rede BNB, tem a Phantom, tem a Polygon, tem um monte de rede. E as criptomoedas é, não são todas para todas as redes, tá? Tem criptomoeda que só, você só vai conseguir cadastrar ela. Aqui na rede Ethereum, tem criptomoeda que você só vai conseguir cadastrar na rede BNB, na Binance. Tá? Então, no próximo vídeo a gente traz essa informação para você, tá certo? Se você gostou, deixa o um joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.